Olá, eu sou Gilberto Sulpa e hoje eu vim falar com vocês sobre como a vida vai ficando sem sentido. Não sei se é o seu caso, mas tem muita gente que luta, se esforça, dá um duro danado no dia a dia e depois fica com aquela sensação de que, será que está valendo a pena? Acontece que quando ficamos muito tempo submetidos a pressões, surge o um estresse, ansiedade, exaustão, tristeza e até a depressão e parece que a vida vai ficando sem sentido. O grande problema é que o nosso estilo de vida moderna está muito focado nos objetivos práticos da vida e acabamos repetindo os dias e começamos a viver no que eu chamo de piloto automático. Viver no piloto automático nos afasta da nossa essência, da nossa real identidade e paulatinamente a vida começa a perder o sentido. Se você se identifica com essa situação, dá uma olhadinha lá na minha página e esse eu te ajudar a recuperar a alegria e o prazer de viver.